Quantas vezes eu tive que quebrar a banca para de fato aprender a ganhar dinheiro dentro deste mercado? Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Me chamo Júnior Moreira, é, criador da Tropa Milionária, que é o maior e melhor treinamento do Brasil aí com os nossos grupos VIPs. né? Para quem quer ganhar dinheiro com apostas esportivas, já estamos chegando aí a 4 mil assinantes. Dentro da Tropa Milionária, estamos construindo, de fato, um exército dentro do nosso time. Vou deixar o link da Tropa Milionária aqui na descrição, se você quiser saber mais, ok? E seguinte, o vídeo de hoje é... Vai ser mais um bate-papo, tá? Uma pergunta que eu peguei lá do Instagram de um seguidor. Inclusive, se você não me segue, vai estar aparecendo no um Instagram aqui. Me segue lá no Instagram... E o um seguidor me mandou o seguinte assim, Júnior, eu já quebrei a banca é, várias vezes é, por minha própria culpa, porque eu segui gestão errado, porque eu não tive controle emocional e por aí vai. Ele me perguntou o seguinte, quantas vezes você teve que quebrar a sua banca, Júnior, para você aprender de fato a ganhar dinheiro dentro deste mercado? Eu achei essa pergunta muito legal quero compartilhar uma ideia aqui para vocês. Eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo até o final, você poderá pegar algum insight que, que vai fazer você ter mais resultados dentro deste mercado. Mas antes, se você já não é inscrito no canal, se inscreva. Agora, para você não perder os próximos vídeos, ok? Se inscreva agora porque senão você vai acabar perdendo os próximos vídeos, vai estar tá deixando aí de pegar um bom conteúdo que poderá fazer você ganhar mais dinheiro. E deixa o seu like porque o like é o termômetro que eu uso para saber se vocês estão gostando do conteúdo aqui ou não, beleza? Bom, seguinte: quantas vezes eu tive que quebrar a minha banca? Bom, primeiramente, tá? Não só quebrei a banca uma vez, como ainda eu comecei de uma forma diferente da maioria. A maioria das pessoas começam com bancas pequenas, bancas de 50 reais, 100 reais, 30, 40. E é o que de fato eu recomendo para quem está começando, começar com bancas pequenas. Exatamente por quê? Porque você ainda não tem maldade do jogo. Então é melhor você testar, é melhor você aprender a pegar a maldade do jogo perdendo pouco. Porque ó, acredite em mim, eu arrisco dizer que 100% das pessoas que começam neste mercado quebram a banca algumas vezes primeiro, antes de fato de começar a ganhar dinheiro. Eu acho que, é, né, não vou falar que nunca, mas eu acho muito difícil alguém chegar de primeira, botar uma banca, começar a ganhar dinheiro e nunca quebrar essa banca. Banca assim de primeiro, eu acho que todo mundo quebra cara, porque no começo todo mundo não tem controle, se empolga, se emociona, não sabe fazer gestão. Então, só que o grande problema é que no meu caso eu comecei com uma banca alta, eu comecei com uma banca de dois mil reais. Dois mil reais. E acredite, eu perdi essa banca em menos de uma semana. Comecei super bem. Lembrando, quando eu comecei, eu não comecei no mercado de futebol virtual, como eu atuo muito hoje no mercado de futebol virtual. Comecei no mercado de futebol real mesmo, ok? Mercado de escanteios em futebol real, para ser mais exato para você. Comecei bem, comecei tendo alguns lucros nos primeiros dias, só que eu não tinha controle emocional, não tinha gestão. Sabe quando você começa empolgado, você acha que vai ganhar rios de dinheiro, assim, de forma fácil e etc., fui Fui nessa onda depois acabei perdendo essa grana em basicamente uma semana. Só que não é, satisfeito com isso, o que, que eu fiz? No meu segundo depósito, coloquei mais R$ 1.500 e perdi novamente. Meu início foi bem complicado nesse sentido, tá? Eu já disse em outros vídeos aqui. No meu começo eu perdi uma média de quatro mil reais. E quando eu falo 4 mil reais, não falo quatro mil reais em um ano, não falo quatro mil reais em três meses, eu falo quatro mil reais num período ali, talvez de um mês e meio, mais ou menos. Depois que eu perdi essa grana, que eu fiz esses depósitos mais altos e perdi, eu entendi o seguinte, eu sabia que o mercado funcionava, porque eu via pessoas ganhando dinheiro com apostas do meu lado, pessoas próximas a mim fazendo grana. E quando eu falo fazendo grana é fazendo muita grana, tá? Fazendo papo de 10, 15, 20 mil reais no mês. Então, eu sabia que o mercado funcionava, ok? A partir do momento que dentro de um determinado mercado, dentro de um determinado negócio, tem uma pessoa que está tendo resultado com aquilo, que está tendo lucro com aquilo, então quer dizer que aquilo funciona. Se você não está tendo resultado, é porque você está fazendo errado que era o meu caso. Então a partir do momento que dentro de um mercado alguém está obtendo resultado com aquilo, aquilo funciona. Então por mais que chegue outras pessoas falando assim ah mercado de apostas não funciona, é furada, não sei o que. Cara, mas tem pessoas ganhando dinheiro? Se tem pessoas ganhando dinheiro dentro, de, de, dentro deste mercado ele funciona, entendeu? Ele funciona. Sentei a bunda na cadeira, tá? Num belo dia e falei vou estudar um pouco mais aprofund aprofundadamente dentro deste mercado e vou começar do zero. E aí, foi quando eu comecei com uma banca menor. Menor assim, né? Uns 300, 400 reais na época. Não me lembro com exatidão, mas foi próximo disso, foi uns 300 a 400 reais. E a partir daquele momento, eu comecei a levar essa parada mais a sério. No meu começo, com as bancas mais altas que eu depostei, eu não fazia tanta gestão, tá? Então, a banca de mil, eu fazia entrada com 300 e etc, sabe? Para tentar ter lucros rápidos e tal. Depois que eu comecei com essa outra banca de 300, eu comecei a seguir uma gestão mais equilibrada, batia meta no dia, saía e etc. E desde então, Ok, preste atenção. Desde então, eu nunca mais quebrei a minha banca. Preste atenção. Não estou dizendo que eu não peguei mais redes, não estou dizendo que eu cheguei a ter dias com prejuízo, mas eu nunca mais quebrei minha banca. Porque a partir daquele momento, é, o que, que acontece? Se você quiser de fato ter resultado com este mercado, você uma hora vai ter que acordar para a vida. Então, preste atenção, foi o que eu disse. Se você não está tendo resultados dentro deste mercado, analise as suas ações primeiro. Porque na maioria das vezes, o erro está em nós. Só que nós não acostumamos a, a, a, a aceitar isso, assumir isso. Então, na grande maioria das vezes, o erro está em nós. Na maioria das vezes, a gente se empolga. Às vezes, você começa bonitinho fazendo uma gestão, mas em algum momento, você acaba ali se empolgando e saindo fora da gestão. Ou, sabe, controle emocional. Você sabe que aquele dia, é, aquele dia exatamente, ele especificamente, ele não está legal, mas você quer apostar porque já se tornou um hábito, sabe? Mesmo que o dia não está bom, você quer fazer uma aposta. Então, na grande maioria das vezes, o erro está em nós. E a partir do momento que nós assumimos isso, já é um ponto bom. Então, eu virei para mim num determinado dia e falei o seguinte, cara, eu sei que esse mercado dá certo, porque eu sei que tem pessoas ganhando dinheiro com isso. Então, se eu estou perdendo essa grana toda, a responsabilidade é minha, porque eu estou fazendo errado. Então, a partir de agora, eu vou fazer certo, entende? E a partir daquele momento, eu comecei a, de fato, ter lucros. Porque o primeiro ponto que eu defini foi visar o longo prazo. Para quem se lembra, tem um vídeo meu que é atrás, trás atrás, que eu mostro. É, a minha banca de um tempo estava mais ou menos 400 e poucos reais. Alguns meses depois, minha banca já estava ultrapassando a casa de 8 mil reais. Hoje, para quem me acompanha no Instagram, eu mostro às vezes minha banca hoje está na casa de 16, 14 mil reais e fazendo saques basicamente diariamente, ok? Por quê? Porque hoje eu viso o longo prazo. Tem dias que eu termino no prejuízo? Acredite, tem. Tem dias que eu termino no prejuízo, eu termino no vermelho. Só que, visando longo prazo, vou te dar um exemplo. Às vezes eu terminei, estou há 15 dias, 16 dias, por exemplo, terminando no lucro, terminando com no verdinho, vamos dizer assim. E aí vem um dia que eu termino no negativo. Então, aquele dia que eu terminei no negativo, não quer dizer que eu quebrei minha banca, não quer dizer que eu perdi todo o meu lucro, porque eu já estava há 17 dias lucrativo. Entende? Então, um dia no negativo, teve aquele dia negativo, mas é a partir do dia seguinte que eu começo a ter lucro novamente, ele já vai subindo novamente. É aquela o melhor desenho seria esse daqui, ó, uma oscilação crescente. Então você começa aqui embaixo, sobe um pouquinho, sobe mais um pouquinho, você dá uma quedinha, tá? Que é o dia que às vezes você termina no red, mas aí você lucra mais um pouco, lucra mais um pouco, lucra mais um pouco e aí oscila novamente. Mas no longo prazo é isso daqui, ó. Você vai oscilando, mas na crescente, entende? Então, resumidamente falando, eu tive que quebrar a minha banca mais ou menos umas quatro vezes, assim, de zerar, de acabar a grana total, umas quatro vezes para eu de fato aprender a dar valor. Tá? E olha que eu perdi muita grana. E outro ponto para a gente encerrar assim, eu acho que muitas pessoas não dão valor também a esse negócio por começar com pouco dinheiro. Eu tive que aprender a dar valor porque eu perdi muita grana, entende? Tipo, porra, eu perdi 4 mil reais nessa parada, cara. Pô, é muito dinheiro. Não dá pra tratar isso dessa forma, eu tenho que tratar isso de forma mais profissional. Só que como a maioria também começa com 30, 40, o lado ruim é esse, tá? O lado bom de começar com pouco é que se você perder, você perdeu pouca grana. O lado ruim é que também a maioria das pessoas não dá um valor. Tipo assim, ah, 30 conto. Vou jogar 30 conto nessa parada aqui, vamos ver o que, que dá. Ah, vou botar 50 ali, vamos ver se eu consigo é uma grana. Sabe, é um dinheiro que se perder também não faz, na maioria das vezes. Só que, provavelmente momento que você passa a tratar isso de uma forma diferente, você começa a ter um resultado diferente. Tá? Então não espere quebrar a banca 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes Para você começar a levar isso a sério Comece a levar isso a sério agora Porque Eu tenho certeza que tem pessoas que lucram absurdamente Por exemplo, mais do que eu lucro hoje dentro deste mercado Tem várias e várias pessoas que estão vivendo deste mercado Então ele funciona Só que o grande segredo para que nós possamos ser lucrativos dentro deste mercado Está aqui ó. Dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mentalidade, dentro das nossas ações. Beleza? Pensa nisso, soldado. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você quiser saber mais, é, pegar mais conteúdos, me siga lá no Instagram também, tá bom? Vou deixar o link da Troca Milionária aqui na descrição para quem quiser saber mais também. E se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Beleza? Então é isso. Até o, gran... Até o próximo vídeo. Até mais e valeu!